Oi, guitarrista, beleza? Vou estar tá passando aí agora o solo da música Hey Na Em Me, quase que eu esqueço o nome da música, do Vineyard, tá? Foi um pedido aí do Adriano Chaves, tá? eu vou estar tá atendendo aí, e é o seguinte, eu vou te passar um manual aí de como entender a música, tá? Não vou ensinar a música toda, é somente o solo, mas a teoria serve para a música completa, ok? Mas antes, eu quero te pedir, se você não for inscrito, se inscreva, compartilhe com os amigos aí o vídeo, se você gostar, e deixa o seu like aí, tá? Isso aí ajuda bastante e fortalece o nosso canal, certo? Então basicamente aqui o que você vai precisar saber é, a música está em Dó Maior. Então se está em Dó Maior, tá? Está sem som ali a guitarra por enquanto. Tá? Dó Maior, tem um campo harmônico sendo Dó Maior, Ré Menor, Mi Menor, Fá, Sol, Lá Menor e Si Meio Diminuto. Ok? Esses são os acordes e a gente não vai utilizar todos eles. Mas é importante que você saiba que a gente vai passar por alguns power chords, algumas tríades, Tá? É importante que a gente tenha esse conhecimento básico. Ok? Então, o que a gente vai fazer aqui? É, de efeito, tá? Pra você poder montar mais ou menos aí semelhante. Vai aparecer a foto dos pedais que eu estou utilizando aqui agora. Não vou filmar o chão ali, porque está meio bagunçado. Tô sem pedalboard ainda, ok? Mas, basicamente, afinador. para eu afinar a guitarra, tô somente com quatro pedais, tá? Um é o distortion, outra é simulação de amplificador, reverb e simulação de caixa. São quatro pedazinhos básicos aí, ok? Então, o meu timbre está assim, ó. O reverb tá bem um pouquinho, ok? Certo? Então, basicamente, pra gente tocar essa música aqui, tá simples, tá? Você vai pegar power chord de Dó, só que isso pro solo, tá? Só que você vai pegar ele mais agudo, né? Então pega a oitava dele aqui, ó. Você vai pegar aqui e aqui, né? O power chord, tônica quinta e oitava. Tá? Só que a gente vai remover aqui a nossa tônica. Então já ficar com quinta e oitava. Ou seja, um power chord invertido, né? Com a quinta no baixo, tá? Lembrando que aqui tá tudo muito agudo, né? Então você não tem tanta noção assim da nota grave, tá? Mas basicamente para você poder entender, tá? Então, power chord de dó com a quinta na, na nota mais grave, né? Embora as duas estejam agudas. Depois você vem aqui em sol, tônica e quinta. Depois você vai vir aqui em lá, tônica e quinta. E depois você pode pensar de duas maneiras. Uma, você tá em fá e você vai ter a inversão dele também né assim como é de Dó vai ter a inversão de Fá ou eu posso pensar que depois a gente vai tocar isso aqui ó tá isso aqui é tônica e quinta olha a é tônica e terça do Dó Ok Dó Mi certo ou você pode pensar que isso aqui é um Fá isso aqui é a sétima do Fá certo você tem essas duas visões bem simples Tá? A gente precisa ter o conhecimento aqui da, da sétima maior né? A sétima maior ela sai antes da minha oitava, meio tom Certo? Então vai, é o que vai acontecer aqui nesse dó Vou pegar a dó com a sétima maior Depois voltar Certo? E no fá vai ser igual o fá, peguei meio tom antes E voltei Certo? Isso pro nosso solo, né? A música Ela basicamente tem uns acordes aqui bem simples, né? Eita, leves variações aí, tá? E basicamente é isso. Agora a nossa melodia é o seguinte do solo aí. Tá lembrando que eu não vou tocar juntamente com a música, porque a gente tá sendo desmonetizado. Então pra evitar esse probleminha aí, vou tá passando aí diretamente aí sem o playback. Mas o solo está em 1,43, se não me falha a memória, tá? Da tá música original. Então basta ouvir lá, tá bem simplesinho. Aqui o conceito se aplica muito bem, Certo? Então, basicamente, a gente vai começar aqui pegando em Dó E batendo aqui, né, tocando direto Sem, sem técnica especial, sem fazer nada, somente fazendo power chord Até você pode ou fazer aqui, ou você pode até usar esses dois dedos aqui, ó e você vai precisar fazer a variação aqui, ó E facilita, tá? Então, ó. Você vai pegar o acorde aqui, ó. slide? Tá? Então, ó. e aí você vem no Fá, ó. tá? E volta. Então, fica assim o começo. Ó. Tá? Aí você pega aqui. Isso é a segunda parte. Depois pega aqui. Ó. Volta. Tá, basicamente é isso. Então juntando tudo agora. Né? Vou tocar bem lento. Tá? Então, ó, com os dois dedos aqui para facilitar a sua execução. Vai ser a execução da música, tá simplesinho, não tem muita técnica, é somente aqui, digamos, até dar o stop, né? Você vai variar sempre tônica, quinta, olha quinta e tônica, depois tônica e quinta, tônica e quinta, tônica e terça, se pensar no Dó, você pode pensar no acorde invertido aqui, de Fá, que é com sétima também, já que a gente tem dois graus no campo harmônico com sétima maior. Beleza? Basicamente é isso que você precisa para executar ah, esse solo da música. Agora, os acordes que você pode utilizar para a música, já aproveitando o gancho aí. Você pode pegar os acordes que eu sempre ensino aqui, né? Que é com nona Ele tem um sonzinho legal com distorção, ele não embola muito. Deixa que você não esteja com ganho muito elevado, tá? Pode usar o sol aqui. Pode usar o sol aqui. O fá aqui. Aí, com Kaged, né? Por exemplo, você pode utilizar aí da maneira que você quiser, beleza? Então, se tiver te ajudado, deixa o like, compartilha com os amigos aí. Não deixa de comentar se você quiser aprender alguma música, beleza? Se quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, tem um link na descrição aí, beleza? Curso bacana, do Zero Improviso. Então é isso aí, um grande abraço e até o próximo vídeo.